está lá em São Paulo. Linda, verdade. maravilhosa. Eu tô um acreditando, novo. hein, Luca? Eu sou, sou a linda maravilhosa. Linda, maravilhosa, Ana Bacos, com certeza. Está aí São Paulo, hum. capital. Ela e a sua coleção de óculos. É verdade. É verdade hoje é verdade. ela está no, no, no lance do gatinho. É, hoje é. Momento do gatinho. Eu sou Ana Bacos, eu moro aqui em São Paulo.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 É, abrir espaço para contar historinhas para nós que nós gostamos, né, Lu? Com certeza, adoro. E eu abri... Os o... nossos ouvintes também. Né? É, Eles verdade. gostam de ouvir histórias, uhum. histórias. fazem perguntas. É. Hoje, como nós estamos gravando, pessoal, então a gente não vai abrir espaço para o YouTube, mas vocês podem nos seguir na...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 É um ponto olha, mesmo, muito especial. E olha que isso nem foi fazer... uma pergunta que eu pus na minha Menina. lista. <risos> Pode fazer, Aqui, Aninha, ali, desculpa meninas. aí. Eu posso fazer uma, uma pergunta fazendo uma colocação? Sim. Vai ser engraçado, tá? <risos> <risos> Vai ser, vocês vão... Eu falo assim, hoje em dia eu também faço atividade física, meus filhos...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 Por quê, né? Porque elas faziam atividade física sem esse nome. Não, é fora lavar roupa, né? não tinha máquina, não. Fica aqui, casa. ó. No braço, é? na é. mão, bater, pôr pra coar, limpar casa. É verdade, inserar, inserar a casa. É verdade, Aninha. E será? a casa?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 Um pouquinho mais. Um pouquinho mais de um ano, né? Uhum. E a gente conseguiu proporcionar... Ele é chato, TT Arnaldo. Ele é chato. ele é chato, Não sou chato, eu sou exigente. exigente. Exigente, Agora fala mal dele, Arnaldo. Agora ah, fala só, mal Mas né? ele é no, ao vivo, vai. É gravação, Não, olha... mas ainda é ao vivo, gente. Isso. É, hum. aquele, aquela descrição que ele fez do aplicativo, a gente vem usando já há algum tempo.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 O Johnny ah, Bravo, depend... a gente Dep... chama de Johnny Bravo. Não, dependendo de um, fica até esquisito, né? Porque fica um negócio gigante Ponto aqui um em cima e fininho de ponta lá em <risos> Eu <risos> acho feio, perdão cabeça. aí. Uma coxinha pra praticamente. Quase. <risos> é, é, os homens não gostam de malhar perna, né? Não generalizando, não. mas. É, fica com aquela perninha fininha aqui em cima, né? Por que, que eles comem tanto ovo e batata?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 Ele conseguiu estimular você pra que tivesse um resultado positivo e perdurar esse resultado. Não, foi, foi muito bacana, porque era gostoso e eu aguentava e sem, sem ficar doída, porque não, meu medo não, era mas eu, dor. Não, eu não falo assim de uma dor insuportável que eu não consigo nem dormir. É aquela dorzinha que você fez ontem. Você levantou o braço e falou. Uh.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 E eu falei que eu tava sedentária? Imagina! qual quietinha. Faz atividade. É o maior ai, problema esse, viu? a pega de surpresa. Entendeu? Faz Coitado, atividade ainda... constantemente. <risos> olha a né? nariz de Pinóquio ali, olha lá, na carinha dela. Olha, lá. olha que perigo, gente. Mas, menina, sim, é, é, é hoje no Brasil é, tem algumas, algumas redes de academia que tentaram trazer alguns modelos de fora,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 com a ajuda do Vinícius, sumiu totalmente. É, em casa, quem costuma lavar louça sou eu. E como a, a pia não é construída por um homem com 1,85m... Na minha casa eu já fiz alta, viu? Eu é? sabia que ia sobrar pra mim. <risos> <risos> o rei trocou a torneira para poder movimentar lá. Então. <risos> e, e eu começava a lavar, lavar um pouco de louça, 10 minutos depois eu estava morrendo de dor. E hoje isso não acontece mais, entre outras tantas coisas, a musculatura nos braços, nas pernas, estou tá? recuperando, porque eu sempre fui um atleta, eu costumava, vocês falaram de bicicleta, né? Eu costumava, eu morava em Jacareí e trabalhava aqui em São José dos Campos. Então, uma vez por semana, pelo menos...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 isso é muito bacana eu é de uma coisa Oi Aninha posso fazer também um depoimento eu acho assim que a gente vai atingindo mesmo agora sem brincadeira que nós vamos atingindo uma certa idade nós temos sim dores musculares é, uma série de o corpo dói né uma questão de junta tudo e joga fora mas a gente <risos> não faz isso né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 A gente pode pensar nessa possibilidade aí. Ah, agora gostei, alinhavou é. aqui. É? Eu tenho um amigo, né, que eu conheci na academia, que ele acertou com a nutricionista dele o dia do lixo. Então toda semana ele tem um dia que ele Ah, mas pode... é bacana, acho que. É um válido. Brilho, válido? Pisar na jaca. É, é, importante ter esse, eu Todo acredito, dia né? não, tá bom, é um dia só. É. <risos>